aqui a malta do aço, bom dia! Olá! Bom dia do GT. Bem, hoje é o dia que a gente vai fazer a afinação do Ponto GT. Finalmente, rodagem feita, tudo nos trinques, bomba de gasolina e tal e coisa e tá, acho que está tudo a postos para irmos fazer a afinação Estou a ir primeiro buscar o nosso amigo Hugo Rosa, que o homem cometeu aqui a mão na massa Apesar de não gostar de acordar cedo, que são 6h30 da manhã, eu vou buscá-lo agora, perto da 7, uh, apesar de eu não acordar muito cedo, fiz questão de querer acompanhar para ver a afinação, para no caso de for preciso dar alguma mãozinha mecânica e tal, ele estar lá para apoiar. Então eu estou agora aí buscá-lo, a gente já falou um bocadinho quando ele estiver no carro, vamos buscar o homem. Fiquem por aí, vamos buscar o Rosa. Já mais um bocadinho, a rodagem já feita. Bora, gente! <risos> Bem, já estamos aqui de volta, já temos o um amigo Hugo Rosa. O Hugo Rosa de manhã é sempre feito. De manhã é uma merda, não é? E depois é duas coisas, de manhã e de fiat. É, de chegar, é. O mal nunca vem só, é verdade. Bem, já temos aqui o meu amigo Hugo Rosa, veio-me acompanhar, no caso disto. Convês é um mecânico e um de ferramentas. Yeah. <risos> vamos à X Power. Porquê que vamos à X Power? Por causa de vocês, meu, vocês, desde que eu comecei o Ponto .gt que não sei fazer, a depois da coisa, vai afinar o André à X Power, que ele é top no GT, então olha! Vamos lá, mas temos boas referências do André, mesmo tu no G40. Okay, okay. <risos> Já tens visto que ele o homem é forte, o homem é forte nestes charutinhos. Quer dizer, a gente também só sabe nestes jarutos que é o que a gente mexe, então temos que oportunidade, apresentar... é o que a gente vê também. É o que a gente vê também. Mas nestes carros é o number one daqui das eletrónicas. Então vamos lá, vamos afinar o GT, vamos ver como é que corre. Qual é o plano que temos para hoje? Pelo menos o meu plano é fazer 200 cv como ele está. Ou seja, road Legal, Turbo Original, hibridado, IC original, sistema de combustível praticamente original, tocámos só o Albro e tentar fazer aqui um .gt, temos a linha original, a medida original, não está grande, não temos capo, nada, o catalisador daqueles WALT, Boeda fluxos, cortados ainda fica melhor, <risos> mas temos aqui praticamente o um carro 100% original, apenas com o motor feito, a cam, ou seja, a mecânica toda lá dentro feita, mas visualmente com a lanterna, não há aqui nada que me possa dar uma inspeção B, porque o carro está original. Se o carro assim fizesse 200 cv, para mim, estava o tema completo, estava o tema feito, tínhamos aqui a demonstração que quem quisesse manter um carro original, mas jardado, podia dar tranquilo que os homens não vigilavam o, o carro e tínhamos 200 cavalos. vamos ver o que é que dá, vamos esperar que corra pelo uro, principalmente pelo melhor, que eu nunca gosto de bancos de potência, rolls e pá, sou um gajo que não gosta de ver muito tempo o carro no roll, <risos> nunca me aconteceu! Mas há sempre uma primeira vez para vir, um, vir um gestãozinho cantar cá fora o meu biela. Eu não gosto muito, mas vamos ver quanto é que isto dá. Se isto não fizer os cavalos, ou seja, o meu número era 200, teu é quanto? É não vou dizer. Mas tu não gostas de dar números, é. meu carasso! O meu número era 200, se eu não fizer os 200, pá, tenho lá o 28, tenho lá a Intercover, manda-se vir os injetores, é pá, aí vai ter que fazer cavalos, aí é, pá. Mas pronto, eu queria, por enquanto, fugir ao tema da ilegalidade, tem que meter um puro grande e o de fora e o caraças e tentar fazer uns 200cv assim, legal. Mas pronto, fiquem por aí, acompanhem o processo, vamos ao onde é da X-Power que temos que ir, que já está marcado, há muito tempo que o homem é muito a concorrido, que é, é, é preocupado, quase temos que marcar 3 meses antes para ir afinar o carro qual ainda tinha vagas. E estamos a caminho de Castelo Branco, vai, bora lá! Look left, look right, and I come with a hook right Woo. Hook right, hook right, this what the angles look like Way up, stood high, taking the view when it look right And oh, it's the good life, whipping the whipping the sauce when I cook like Woo. Woo. Look left, look right, yeah, yeah, come with a hook right Woo. Woo. Hook right, hook right, hook right, make all the man them look twice I'm way up, stood high, but I've been in the field like night And they know This mm -hmm. Estamos aqui no amigo André. Rosita. Como é que é? Está tudo apostos? André, isto vai fazer cavalos ou não? 150 é garantido. Na boa. <risos> Na boa. Vá, vamos afinar. Vamos não, vai o homem. Um ponto de situação, temos 180 cavalos. temos falta de quê? Linha de escape? Está na hora de experimentar a linha de escape. É? Achas que ele está um bocadinho estrangulado a nível de downpipe e linha? Está é porque escape. o downpipe é original. É. Não custa nada. Downpipe original, linha original. Se calhar não vamos conseguir sair daqui com os meus, com os meus 200 cavalos E temos que voltar com outra linha de escape. Temos 580 cv e quanto binário visto? Não reparei. Não sei, isso já não sei. E outra situação é o não manter, não manter a pressão em alta rotação. Está a cair muito cedo. Temos de uma bolinha mais forte no Westgate. Dele-se aguentar até mais tarde. Ai, ai, ai. Tinha a estrada depois de afinar em banco, agora vamos testar na estrada que queres que é confirmar aí como é que está a mistura yeah. com o atrito real do Alcatrão. Sendo depois estão um tempo um bocado esquisito. Tá, tá, queres para aqui? Para aqui? Sim, em cima. sim. Os conselhos teus para a gente ficarmos com 183 cv, sim. 250 de binário, conselhos para a gente ir buscar os 15 cavalos que eu ambicionava e que não cheguei lá. Trocar os cabo, é, e achas que consigo chegar lá? Não boa. Já vimos, Está aqui? boa, já já fizemos ali um teste com excesso, excesso de pressão, não, Com pressão 1.8 e vimos que ele tem capacidade de se aguentar, de se aguentar. Okay. só que o controle o control é um bocado instável, portanto temos que controlar bem a pressão do turbo, depois de controlada, o um escapa a maneira e isso faz quase okay. isso que acontece. A minha teimosia de manter o escapa original. Desta vez foi contra mim, mas pronto eu queria manter o Road Legal para conseguir os 200 cavalos já vou ter que fugir à linha de escape e vou ter que... Olha, pronto, vai ter que ser, vai ter que ser. Mais 40cv que originalmente já não é mau. Pois. Olha, ele está na... sem, sem pressão, certo? Não, não, ele está mesmo com a pressão. Não, ele, ele... Está no mapa 4. Está no 4? Sim, sim. Não está não. A gente põe no 4, 4 2, tava no 1, 3, 4 Já tá no 4 Puxo? Sim Deve estar o overboost. Podemos baixar aí o duty cycle, que encosta aqui sim. cima. Vou dar a carregas de uma vez no seatings. Okay, deve estar a 90 talvez, ou 85. Estava a 90? É de 85. 85. Okay. O resto não é mexe mais, mais nada. Não. Ok, só aí? Sim, está aí. aqui, automaticamente... Eu... Experimentar duas, três vezes como estamos a fazer sim. agora não há problema, mas convinha se calhar montar depois aqui uma Para ver, porque ele se fizer mais pressão podemos não ter choque-chope uh... para o alimentar. Yeah. Vocês devem ter lá isso montado algum carro ou no amigo ou uma coisa qualquer ah, assim não? Ah sim, eu tenho uma montada no Honda, mas acho que o Rosa deve ter lá uma mais à mão. Ela até nem é muito difícil de montar. Bem pessoal, ali está feito, já vamos aqui embora. Vou desiludido, vou desiludido, mas aqui o amigo Rosa estava a dizer para eu agora quando chegar a casa experimentar cagar, mas pôr o dedo no cu, a ver se consigo cagar. Pá, eu tinha aquela minha marca que íamos fazer 200 cv, que a é linha de origem, mas não conseguimos. 182, 183 cv, 250 de binário, foi o, o best. Ainda fizemos ali um, um teste, de 190 cv, deu, pesámos aqui um bocado mais na pressão, portanto, se a gente quiser dar a pressão, o turbo aguenta-se. 5 estrelas sem problema, mas depois não tem saída, é lá está, é cagar com o dedo no cu, <risos> não vai dar, está feito o tema, temos aqui um .gt road legal com 180 cv, admissão, com um filtro de caixa, injetores de origem, linha medida original, escape final original, turbo original, intercooler original, temos aqui um carro que podemos ir para todo lado, com 183 cv, sem problema nenhum, que ninguém manda parar, ninguém manda, quer dizer, podem mandar, Parar. Parar, pode mas pode ir brincar pouco, está tudo como dos trinques, como manda a lei. Se quiser agora mais, tem que fazer duas coisas, como o André estava a dizer, é pôr o turbo a aguentar a pressão até mais tarde, tocar, é a mola do s que se chama, não é? é a comporta, não, não, não aguenta a pressão e vai ah, elevando. E pressão. vai elevando e a gente aqui a partir das 5.500, 6.000, ele já, ou seja, pica ali um 6, um 7, mas depois já terminamos com um 4, um 5, uh, um 3, não é... Queremos mais. E trocar a linha de escape, para ter aquela saída logo mais bruta para o carro fazer aqueles cavalzinhos extra. Quero agradecer mais uma vez a todos os patrocinadores, tanto do radiador como das tubagens, ao varanda da VECOMER fez aqui um trabalho impecável, ao arrepiado, à Itália NRP pelos pistões pelas belas que ao é amigo Hugo Rosa, o oh, Rosa, estás aqui, podes chocar aqui, pelas pela chatices e pelas filmagens, muitas das vezes fora de horas. E, epá, e aqui é o André da X-Power que tivemos que marcar quase com, com 3 meses de antecedência, que o homem é muita concorrida e toda a gente quer que o homem faça mapas, mas conseguimos aqui chegar, chatear. Ele tentou, perdeu o ok, que ele fez, sei lá quantos bancos é que o carro fez. Tentámos chegar ali aos 200 cavalos, conseguíamos, o carro fez 190 e uns trocozinhos, mas já era com muita pressão, epá, já andamos aqui até a fugir um bocado à fiabilidade. A gente quer, olha, era fiabilidade. temos aqui um GTzinho com 180cv, podemos andar e a dar a Alhambra, que ele não se queixa. Agora vou pensar, se claro, primeiro vou andar com o carro assim, se eu gostar do carro assim, se satisfizer dou o tema como concluído, ao menos não tenho chatice, isto agora pois chatice está à obra, se não, pá, fico na dúvida, se faço este upgrade aqui no turbo original ainda ou se ponho já um 28 e foda-se é gás, foda -se <risos> e foda-se, logo se vê, bem, espero que tenham curtido, na descrição vai estar o link de todas as empresas que apoiaram este projeto, vocês viram ele nascer desde o início, acompanharam tudo, todas as etapas, e está aqui a finalização, entre aspas, dá para fazer melhor, dá para fazer mais, mas para tema inicial, 180 cv, 250 de binário, mais cerca de 50 cv, vá, 40, 50 cv, uh, e andamos legal, fiquem bem, um grande abraço, Tá assim? de medo. mexeu é de... é depois. É top!